Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, mais um vídeo de Clash Royale Dessa vez aí, um replay muito, muito épico Que o Pedro, que aí é o nick dele no Royale é Bobator Fez aqui no Royale, mano Ele batalhou contra um nível 9 Tomou o couro até o fim Mas ele fez uma partida muito consciente Muito boa! E vamos ver o que que rolou. Mano, vocês podem ver aí que o Pedro é nível 8, tá batalhando aí contra um nível 9. O cara tá com mini peca feitiço de veneno, horda de servos, tudo no nível muito mais alto que o do Pedro. Mas ele tem ali o seu gigante, suas flechas, seus bárbaros, o seu choque e tá preparado. Ele que é do clã Royale MMA. Mano, veja bem, ele começa muito mal, o mini peca do cara já arrebenta a torre dele. Ele tenta contra-atacar com os bárbaros, mas aí o cara, pá, mete um veneno, velho. Ai, moleque. E depois disso, os bárbaros deles vão sendo eliminados rapidamente por aquela mosqueteira e a própria torre da arqueira do oponente. Mano, o Democles do clã La Brigade FR de France. Mano, o cara tá muito forte aí, mas o Bobator, que é o Pedro, tá trazendo uma estratégia bem legal. Uma estratégia que é... Interessante para você que quer usar em torneios Usando Mini P.E.K.K.A É muito bom para counterar o gigante, o gigante Real Muito bom para counterar o próprio Corredor é, Ele tá trazendo aí Vocês podem notar muitos feitiços nesse deck É um deck completamente doido é, Tem flecha, tem choque E tem bola gigante Tudo em um deck, velho Enfim, com esse deck muito louco O Bobator tá fazendo uma partida difícil Contra o Democles Mano, o Democles que é um cara da França Tá conseguindo arrebentar a torre dele, velho. Ele conseguiu dar um certo dano na torre do francês, mas aí chega o corredor, ele tá ali com 10 de elixir e preparado com seus bárbaros, mas aí o cara congela, velho. Congela e ele ainda tem o feitiço de veneno e acaba levando a torre. Ele usa o feitiço de veneno nos, no mini peca e os bárbaros, o que ainda arrebenta ainda mais a estratégia aí do Bobator. Mano, se liga que até... Agora o Bobater tá tomando muito couro, velho. Tá tomando muito couro, tá apanhando muito. Mas finalmente o mini P.E.K.K.A. dele chega com o gigante lá na frente. E agora aquele gigante de nível 5 vai meter a pancada naquela torre. E, mano, se liga, o gigante bate muito, velho. O gigante, uma vez que ele encostou na torre, ele rebenta. E acabou deixando a torre do oponente com 205 de vida. Porém, tá faltando aí. Já tá no último minuto da partida. E o cara vem com horda de servos do lado direito. O cara o Bobator não tinha o que fazer. Colocou o choque com... Acabou sendo congelado no fim Tinha um mini pack escondido ali Nas nuvens, debaixo daquela horda de servos E acabou chegando com o um corredor no fim Ali, andando muito dano Também na torre do Bobater no fim E isso porque ele ainda não tinha conseguido Destruir aquela torre ali de 205 Agora finalmente ele vem pra atacar com seu gigantão Agora eu acho que vai dar Agora ele vai, usa o choque Usa a flecha e agora finalmente Consegue levar a torre do francês, mano, se liga, agora tá vindo Mini P.E.K.K.A e Valkyria de um lado, Mosqueteiro do outro O que ele vai fazer? A batalha Termina em 10 segundos, ele ainda tem Não, pera aí, pausou, calmou, a calma. Vamos lá, 10 segundos O Bobator tem uma torre Com 1220 de vida O cara tem uma torre com 1950 de vida, e o Bobator Tem ali, não tem nada em campo Além de um Mini P.E.K.K.A, o cara tem um Mini P.E.K.K.A De nível 6, uma Valkyrie de nível 6 Uma Mosqueteira e um, e um... Uh, corredor de nível 6, velho. E aí o Bobator tem que contra-atacar lindamente, porque senão ele vai perder a torre, mano. Ele coloca seus bárbaros ali, coloca seu bombardeiro e, mano, o cara congela... Os bárbaros dele, e o corredor dá muito dano, fica com 268 de vida, faltando um segundo pra acabar, o cara coloca o feitiço de veneno nos bárbaros e na torre do Bobator, porém o veneno não tá sendo o suficiente pra destruir, a torre do Bobator tá com 54 de vida, 35 agora, e o contra-ataque dele vem forte com o gigante, com o bárbaros, com o minipeca, ele consegue a virada com 16 de vida na sua torre do lado direito, mano! Vamos ver no replay de novo, cara. Vamos ver no replay a partir ali dos últimos segundos da partida. Ele com uma torre de 268 de vida. O cara ainda joga um choque na torre dele pra poder dar mais dano. E o que acabou acontecendo foi que o cara errou nos cálculos do seu feitiço de veneno. E acabou deixando a torre dele com 16 de vida. Ele focou no ataque e acabou perdendo nos últimos segundos para esse contra-ataque de gigante, bárbaros e mini .E .K .K Mano! Muito obrigado ao Pedro, que é o Bobator Por ter me mandado esse replay Eu achei muito legal, muito interessante pra trazer pra vocês Um deck muito bizarro, com três feitiços Ele ainda acabou ganhando de um nível 9 Que tava bem mais forte do que ele Se você tem um replay épico, assim como o Pedro Não se esqueça de me mandar no e-mail Quem sabe o seu replay pode ser o próximo a aparecer aqui Lembrando, você tem que tentar gravar aí Mais ou menos uma qualidade legal, assim como o Pedro fez Aí a probabilidade de você aparecer é muito maior Beleza? Então é isso, replay épicos Sempre que vocês trazem pra mim Tô trazendo pra vocês aqui, ok? Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e quer assistir mais vídeos como esse aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever caso você esteja me vendo pela primeira vez aqui no canal do Gordinho mais lindo e gostoso do Brasil. Só que não falou então um grande abraço para vocês e até a próxima! É! We are